Agora estamos aqui, neste trevo, que é um marco para a cidade de Primavera do Leste. Todos os pioneiros que contam sobre a sua vida citam este local como parte da nossa história. Ao falar de pioneirismo, queremos destacar a família Trampos, que acreditou na região e abriu caminho para outros pioneiros. Registra-se também que os Trampos chegaram na BR-070 em 1968, e com determinação, semearam esperanças e sonhos. Sonhos que se transformaram em realidade. Em 1972, a gente veio conhecer. E gostei do topografia, gostei dessa região, principalmente. É... Topografia muito bonita, se formou é... a chuva regular, chove muito bem. E a gente se animou. voltou no próximo ano, em 73. A gente voltou e onde estava a venda essa fazenda, e a gente fez o negócio da fazenda. É onde ficou uns dois anos sem mexer. É, só vim aqui de vez em quando para ver se estava tudo ok, se não tinha um poceiro na área, né? Mas estava tudo ok. E depois a gente veio para começar, que foi em 73. E cinco, que a gente começou a, a tirar o cerrado, a abrir cerrado. Eu vim em 1977. É, foi muito difícil, né? Porque você sai de, de uma região que você tinha tudo, né? Nós era acostumado a, a trabalho e futebol durante a noite, que toda a nossa família sempre gostou de jogar futebol, né? E aí, você. E era futebol e depois era, sempre tinha o churrasquinho com a vida legal e difícil de, de, de, de, de ver outras pessoas, não, não existia ninguém. era poucos vizinhos, os vizinhos um pouco mais longe. né E, e, e, e, e vim para cá e ver a dificuldade que era em épocas de chuva. né Como eu comentei e falei, de, de dizer que, que a gente ficava semanas sem poder sair de tanto atoleiro que tinha, porque era coisa de louco, era um desvio, o pai fazia desvio para tudo que é lado. Então, e quando precisava de alguma coisa, vou ter, ter que sair daqui. Muitas vezes ia a Rondonópolis, porque, pô, Choréu, pouco tinha também, né? Eu, eu vi logo de cara, quando eu vim, que, pelo entusiasmo que meu pai tinha, né, e minha mãe, que a coisa era para dar certo, né? O meu mano, via com um avião, voemos por cima, vimos que era toda ela cana, chata, né, aí a qualidade dela todo mundo sabia, né, já tinha informação, daí nós fomos também falar com os agr... que tinham um agrônomo em Pochorel, aí ele disse isso, vocês vão vir para cá, só não vão se iludir com o Chapadão, porque isso aí não vai produzir nada, eles mesmos disseram isso. E digo, mas então o que que nós vamos fazer? A única coisa é plantar um arroz. Voltei, compramos, demos uma variante velha pela terra. Hum. Né? Uma variante velha nós demos pela terra. E o homem ficou contente e, e nós mais contentes. <risos> nós viemos, nós tínhamos, éramos seis irmãos e mais a família do, do seu Avelino de Oliveira, que era sogro do Toninho, meu irmão mais velho. Era o nove do Apivo, pegar um financiamento só a partir conosco para nós trabalhava. A gente vinha cheio de vontade e cheio de ânimo. Assim naquela dia a gente ia enriquecer, ia ficar, a vida ia dar um salto, né, meteórico, ia virar fazendeiro. Em 1970, 27 de agosto, eu cheguei aqui, aqui não existia nada, só uma tapeirinha lá na beira da matinha ali, ó, que é a tal cabeceira da vela Joana que eles falam, não é? Ele me chamou e veio pra cá, aí viemos junto, aí nós fiquemos aqui uns três anos mais ou menos, aí nós foi passar Santa Adriana. aí lá nós ficou 18 anos. Mas nós vimos para cá, que era a nossa rua. Não tinha nada, não tinha estrada, nem a ver, não tinha. A estrada, de chão, a estrada de chão subia para ir para Paranatinga, a estrada de chão. Eu passava quase uma semana para ir para Paranatinga. Aí eu fiquei por aí. Não tinha sal, não tinha nada. Aí passado o tempo aí foi... Os outros dizem que esse direito aqui era uma luta, isso aqui era uma luta. Ele comprou do negro vão e dematou, é o sarradão aí, matou e para uma cidade. E nem não pensava isso nunca de ter uma cidade aqui. Começou a vir povoar, começou a vir gente, começou a criar a paróquia, Meu o padre Honesto para cá. Nós aqui, desde que cheguei aí. Eu comprei uma máquina no primeiro, primeiro ano, já uma colhedeira, para colher, o arroz, e o tabata, era o nosso comprador de arroz. Fiz uma viagem aí já porque uns amigos compraram uma área aí, e essa área tinha do lado dela uma área de voluto. Eu queria ter um pedaço de terra para mim, né? Diga, agora é a oportunidade, você dá. Aí vim aí e comprei uma poste de 4.310 hectares ao lado daquela que eles compraram. Isso foi por indicação do Adão Doninho. Era muito meu amigo, queríamos junto. Aqui era tudo selado, que não tinha nada, nada. Então, quando chegamos a primeira vez lá no entroncamento, nós decidimos pousar lá. É... Nós estávamos andando com um red para pendurar no meio das árvores e dormir. Né? Aí de noite, noitecendo, nós fizemos janta, jantemos, a janta feita na, na, na fogueira, né? não tinha nem bujãozinho de gás para fazer, porque a gente é de mato, acostumado a fazer esse tra trabalho assim. Aí deitamos para dormir. Eu tinha rede e tinha um cobertor, Olha, lá para as duas, três horas de madrugada, de, de manhã, e eu acordei tremendo de frio, naquele rédio. E em plena, pleno verão, né, pleno período quente, né. Aí eu falei, então, essa aqui é a nossa região. Eu fiquei muito alegre, muito contente com isso, que deu esse frio aqui, né, porque o que nós procurava mais, região mais fresca, né, porque o nosso pele não aguenta essa calor, Então o termômetro mostrou que de dia dava 28, 30 graus, né, e de noite baixou até para 16 graus. Então a gente veio de 1 de abril, dia da mentira, né, em 1975. Saiu de Pochorel, né, e daí a gente veio depois, né, pegou um chip velho, né, daí nós se localizamos na BR-70 para os trampos ali, né. Então, no outro dia, a gente veio aqui com o Castelli, né, Correto. seu adivino, né, e a gente pegou a pensão, né, que ele tava, né, queria que nós fôssemos tocar, né. Em 78. Aqui eu trabalhava com o trator e vim trabalhar com o Castelli. Nós fez um barraquinho de madeira ali, beirando a estrada, a BR-70. Já chamava Vila da Paia, né. E naquela época, inclusive, não tinha cidade, né. A única coisa que tinha aqui era um botequinho ali onde é o prédio do Castelli. Era só buraco e lama aquela época, que não existia asfalto aqui em 70 nem essa MT 130 para para ronda também não existia. Era só buraco, só lama. Eu vim aqui para comprar arroz sabe, em 1977. Aí como os pessoal estava passando muita dificuldade para manter a safra de arroz, aí eu vim para cá para comprar esses arroz. Inclusive, larguei tudo de bom lá em Goiás e vim para cá, em Anápolis. Em né? dezembro de 74, eu vim trazer a nossa mudança para começar a abrir aqui. E depois, em março de 75, eu vim tomar conta da fazenda junto com, junto com o ladrão do que era... E a dona Tita, que é um casal que nós convivemos uns seis anos juntos, que foi um exemplo de família.